Bom dia, Ser de Luz! Hoje é o nosso décimo nono dia do ciclo de 21 dias de meditações, conectando com o Eu Superior. Vá acalmando a sua mente, prestando atenção no seu corpo a partir da respiração. Respirando profundamente, e lentamente, percebendo o ar entrando e saindo dos pulmões, inspirando e expirando bem devagar. Vá tomando consciência do seu ser essencial, da sua divindade interior. Vamos começar o dia pensando no que te faz feliz? Lembre-se de algo que te trouxe uma sensação de bem-estar e de alegria. Agora, expanda essa sensação para todo o seu ser. E vibre alegria em cada pensamento no seu dia. Repita mentalmente: Eu sou um ser de luz e vivo conectado à Fonte Criadora. Eu sou um ser de luz. E vivo conectado ao coração da Mãe Gaia. Eu sou um ser de luz e ilumino tudo à minha volta. Eu sou um ser de luz e vibro amor em tudo que faço. Eu sou um ser de luz e expando a alegria em minha vida. Eu sou um ser de luz e sou grato por tudo que sou. Eu sou um ser de luz e sou grato por tudo que tenho. Eu sou um ser de luz e me amo incondicionalmente. Gratidão, gratidão, gratidão.